Seja DROP, o melhor site do upgrade do CSGO. chegou. Ai! Os cara aqui é, que é da Red, tá é todo caralho. mundo pronto aí? Bora aí, bora aí. Ai ready boy. O cara tá falando. Bora aí, toca em mid de novo. É o cara. Bora aí, que Vai ser o pistol, tá? Já tá... nem... é. tô ficando aí. Não consigo passar. Ah, dois arma, dois arma. Ar, ar, ar, ar, ar. Três 10, agora. 10. Na esquerda e na direita. Um embaixo do catch, outro na esquerda. Vou entrar a porta aqui mesmo. Entrei, desce o Duto, vem, vem, vem. Boa, boa, Eu vou, vou, tô colando. Não vou comer pro vidro, vai você bebê, ah, sai. Tá Eu vou tentar smocar aqui, passar. Pris, ok vou fechar vou passar. Okay. Passando uma trás do bomb, bomb, tá. Tanto, tá. Não comeu, não comeu ainda. Tá. Tá indo três amp aí. Segue voltar tem aí lá, pro ah, BB. Um vou tentar, vou tentar. Três amp e um Duto. Pega o Duto. Tá, tentar só tem um duto, tentar. Bom bomb, deixei comer. Bebê um, outro duplo. Peguei o bomb. Dupla, dupla, dupla. Dupla, dupla saiu, manhã dupla. Outra cara dupla. Já caraca, nice! boa. Oh, oh, oh. Caralho, Pelps Phelps e o são muito bons, velho. Vocês são bons demais, velho. <risos> Meu Deus <risos> do céu, <risos> velho. <véio. risos> Garante o Secret de Pode fazer então, Esmoox. Escapou de uma bomba. Esmoox, esmoox, esmoox, esmoox. Esmoox, fora. dois faras. dois Ah, eles tão fora, eu tenho uma K no fora aí. O que quiser? Eu que é? vou tentar pegar essa K, porque eu tô de Glock Eu faço. Glo, tá. é, faz. Lá Ok, Tô indo. Vou ganhar pro Cat, tá aqui. Tô vendo comigo. Nada Secret. Calma, vão... pode esmoox. Abre aí, abre aqui um. Abre. Ok. Vou clicar, tá? Eu acho que tem na frente do vidro, Dudu. Batman, Batman. Batman. Puxa, aqui, Vai é Batman. pra Batman. Abaixo, é isso aí. Pode malar, mano. tenta passar lá. Baixa uma morto. Só plantei é na rampa. Bota na esquerda. na esquerda. Em cima do bomb morto. Boa, guys. Linda. Vou ter rampa. Tô no vidro. Direita da rampa morta. Mais um scout, eu acho. Tô direita, tô meio à direita. Tá na bomba, do bomb, em cima Vou matar já ainda. Não tirei. Que CS bonito, velho. Isso aí, galera. Que Se vocês, que estão atrás de mim, fica só um pouquinho, um pouquinho de nada longe. olha fora. É, ninguém ninguém sabe que eu tô aqui, véi. Ninguém guardaçar. sabe que nós tá aqui, tacou. Tá com... ah, <risos> tô voltando, viu, véi? Eu tô subindo o catch, rapidão. Nada fora. Vindo com você, pai. segurei Vou quebrar a porta e a porta Vai você pelo, pelo catch aí. hatch aí. Nada A também, mano. Nada A, nada A. Olha ah, Tô tudo bem embaixo. Segura aí. Azul fora. Tá morto tá e vai do catch 1. Ó, vou malar dentro do tuto aqui. Vai do, do catch 1. Demora que ele sabe duto. Olha dentro do Duto. Tá plantei. Mais um fora. Mais um fora. <risos> isso, oh. Me, me espera é pra isso. festa, né? <risos> Foi mal. Na Smoke. Pode bagar. Baguei. Matou cego, batou cego. Desce Duto. Na frente é da Smoke, é. guys. Okay, um, Desce o Duto. Desci. Peguei o chat pra Vai smocar. Tá. Pra chamar passa. Mais Vou Vou ter mais dois, oh. dois farinhos no secret. Eu causei muito. Tô um secret pra gente. Eles Um secret de Mas. Tem um base TR velho Eles não estavam indo não velho Tá bom, bora manter. dá dar mesmo. Ué, vou vir no base TT Tem Tem cá no secret, gosta de salvar? Hum, bora, pra começar. Boa Dudu. Ah, me matou. Dudu ficou 3 balas velho na casa. Onde que eu tô passando? Olha, tá? passando, tô tá morto. Secret, secret, de guys. Queimou pra caralho. Tô pronto. Bora. Eu vou eu terra aqui, pra eu Bora. Bora. Tô entrando já. Abre a porta. Pode começar tá. a eu, é miro, eu miro o rádio. Tripla, tripla, muito do lado, tripla. Tripla, e tripla. Bomb agora, Bora, Quero ver atrás do bomb. Tá Bomb. tudo Boa, só que ele tá. É cat é cat é primeiro biolo. catch. Tô brancado agora. Vou esperar o Boa. Boa, sim, boa é Mão da nave é bom, ou você bem, joga não? Pode ser normal. Oh, bomb, okay. Pode ir bolar. aí, primeiro. Baceteiro de OP. Baceter de op. Traz, tá tá tá Morto. Desce duto Cat morto, Desce Duto, desce Duto. Cat é meu. Bora, bora. um então, cat. Tô aqui ainda. Cat de Alp, mas ele não foi a rampa. Você vai ele que bugou, não? Que eu, eu também acho que ele que tá. Onde você tá, Azul? Eu, eu tô no cara. Tá. Pode ir plantar pro terra então. Você dá cover? Tem, dou cover, dou cover. Espanha mais... do golpão! Segura espaço de terra, segura a espada terrada. Alpe. Vou pompão aqui, vou passar. África. África. Africa. Duto, Duto, Duto caiu! Voltou! Duto, Duto, Ida. Duto morto. Tem não. mais um terra, mais um terra ouvi, Bartim. Tá bom, tá bom, Vou mirando ele. Só desmauquear aqui embaixo, tá? Eu não saí, tá? Pode telefone. chamar até o altar. Morreu. Passa Estou... com as vermelhas, é, vermelhas, é, vermelhas, é, vermelhas. É, é. boa, boa lá. Boa lá. Boa lá. Eu acho que esses smoke. Eles vão tentar até até com esses smoke, tô certo? Eu vou, tô certo. Soca pouco, pão, pão, pão, pão, pão, pão, pão, pão, pão, pão, pão, pão, pão. Capão, capão. Tá Pode tirar a cara lá, tem um info. Tô com vocês. Cuidado bem, viu, taco? Guys, eu é, tá. acho que esse cara é que tava da montanha strefando. Toma cuidado. Tá no terra, picando pro cat. Abriu a daqui, ó. Tá no... Boa, boa, guys. Grosso. Tem lá no catch, cai pro bom tá Eu vou molar a casa já vou trancar a casa dá da fora por enquanto. no rádio. esquerda. 3, 3. Vou descer, tá? esquerda é meu. Toro 4 tira cara. Rampa. lá embaixo, lá embaixo. Pegar. Montanha ainda, bugou pro pai do Cat. dentro da Cat, Tem mais. Mais um. Vermelho com tá, 10 de vida, guys. Tá, um telhado. E um passou sick. Vermelho com 10 de vida. Não tem ninguém eu lá embaixo, viu? Eu vou dar, eu vou dar o que ele é fora, tá? Esse cara vai voltar. Esse tá ódio. voltando lá pelo miolo. Do matar. matar Pode matar o Pode o Dois rádio. Estou escondido bem. Rádio mata, um morto, pai. mais um rádio. Deixa vir, deixa vir, deixa vir. Dois rampa. Quatro. Tenta passar, quatro é minha. Era do Sigra, acho que era. 30 segundos, ele vai acelerar. O Cat vai ser meu, tá, Dudu? Não, precisa não, precisa não, sou garante meu. Ó, quebrou, quebrou lá embaixo. Cat, cat. É cat, cat. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara. Tira a cara. Nice. Sim, eu to puta. Você chega aí, molando porta ou. Tô indo pra baixo o Cat. Descendo. Mais dois, dois, dois lampas, dois lampas. Tô descendo. Be, be, be comigo tá comigo tô descendo. comigo aí. Smokou. Eu vou sair da smoke aqui. Tá, eu vou spamar, tá? Tá. Matei. um. Batei um. Batei um. tinha um. Boa. Caguei <risos> pra caramba. Oh, eu cara vou, cara, vou <risos> pra caramba. você, tá? Tá. Daqui a pouco os caras vai começar a estourar, hein, guys. Acabou a smoke porta agora, né? Não deu mais. Smokes. Errou a segunda smoke. Vem terra, Lato. Quebrou porta, não dá nada. Errou a primeira. Passou pro terra, Tô gravado terra. Eu, Dudu Poste que ser morto, pode ser morto, tá? Tá, tá tomando a porta lá. É, é, casa casa porta é a brecha. Tá, ah, tá, tô cravado a casa, me tô cravado na casa. Tá, tá tomando a porta. Vou um, dar o um morto. Ah. Mais um spa. Meu, guys. Um miolo, escutei um miolo agora. Casa é meu. Terra, morto. Ah. Vira e B, Taco. 5 segundos pra chegar aí, Taco. Demorou. Não vi nada da casa. Tô abrindo pra porta. É? porta. Você, Taco. Nada, casa. Eu vou clear hard é. pra você, Taco. Cuidado, cat agora, ô. Eu... Lato. Gravei, gravei. Nada. Pode ter cat, ele, vai guardar, ele vai aguardar, ele vai é aguardar segundos. Baixo B, não planta, não planta. Eu sou bom, vem, vai, vai. Mata vai, ele. Já plantou plantar c Velho, Vocês tem smoke pra porta? Não, não? Eu não. não. tem mais nada. Tá. Vocês aqui no de novo, fechou. Entrou? Raid Mais um no pé. Tá. um. um Raid. Eu a gente é meu. Eu acho que meu, Aham. do terra aqui, véi deu para cara. Rádio 1, certeza Pra rampa não, não aqui, nada, nada. tô descendo já Desce. cache não sobe vamos bom ataque mais um mobe feche a dupla boa mais boa, boa, tá aí. Mais? Boa. boa. Eu vou minha, tá? Joga atrás você vai, um vai, um vai tal. Tá. primeiro é meu fez a porta já Tem, tem, tem! at at at mais um at at at at eu tô, Eu tô no meio, tô no ter ter ter ter tá. Gente, tá Tá, pode ter para fora, seu para, na... um terra, terra, terra, é, para aí, dentro. Um bombe Tá os dois? Tá bom Quatro é terra, tá aqui Aham Tô mirando se vocês dão um pé aqui no feche Fechei morto Tem mais um, terra. mais um terra Era, tô muito cego terra. Ah, terra. boa Que bom Tá muito bem dinheiro não, hein Pento de roda Não quebrei da porta Puxa, smoke no bomb já. Tô p***a. Caí duto? Smoke down. no bomb. Smoke já agoniz, guys. eu vou atirar no biolo. Fica pra aí, guys. Baixa meu. Não passou, não passou, erraram. Agora acertaram. Agora fizeram. Tô p***a atrás do bomb eu lá, se você quiser pegar Vai. depois. Vai lá lá. Tô p***a. Botando biolo um e no telhado um. Vem alguém pra... Eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui com vocês. Aqui é porta. Fazendo bombas. Eu, eu tô. de outra muito certo. Tá, tá, tá, tá entrando. 10 de vida a terra, 10 de vida a terra. Vou pro Cat, foi pro Cat, Taco. Cada é minha, morreu. 10 de vida indo pro Cat aí. Tá, tá, tá. Tá com 10 de vida. Boa. Nice! Mola diagonal de novo Dudu. Mano. Não dá tudo bem. É que tá tecido aqui. Porta. Não desceu. Vermelho passando rápido, Dudu, SPA. Tá. Não passou, não passou, Dudu. Não passou? Não, não, não passou, não passou. Tem um colo lá no TESPA. Vem casa, faz uma okay, secret. Tá, tem nada fora ainda. Aqui é porta. Tem uma dentro do rádio. vindo no base pra galera. Tem o ah, do catch, laguei o fora, guys. Fora, fora, fora. Fora, passou dois secret, dois secret, Dudu. Secret é meu. Tô, tô fechado. Um mais um, mais um. O terceiro ainda. Secret ainda, ah, Só ele, só ele, só ele, nada. Tô dentro da casa, Dois lampa. Primeiro, sua esquerda, tá? descendo, descer descer, descer ah, do B tô esquerda minha tá dois tá cena, morto. mais um tomando pé morto excelente excelente excelente excelente silêncio, excelente excelente excelente excelente silêncio, excelente silêncio. É, excelente Boa, Boa. Boa.